Foi águas cinzas e finalmente a chegada dos Seixos Rolados. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Vamos na sequência das coisas. Estou ali trabalhando com o brejinho. Tinha tirado no, nos vídeos anteriores. Retirei toda a água. Fiz mais uma camada para impermeabilizar direito que estava tendo vazamento. Deixei encher outra vez. Ok, está funcionando legal, não está tendo infiltração, mas está dando um pouco de cheiro. E aí eu teorizo o porquê disso. Pode ser mudança de, de, de produtos químicos dos hóspedes que estão utilizando o espaço nesse momento. Então muda as, mudam as condições de fluente e muda também como os micro-organismos vão estar tá atuando, se desenvolvendo no lugar. O frio está chegando, o inverno está chegando, isso no vídeo que né? já tem um tempinho atrás. É, agora nós já estamos quase querendo terminar o inverno, mas aí então baixa temperatura isso é, interfere na ação, na atuação dos microrganismos. Eu teorizo um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo, na no, no sistema de tratamento de águas pretas. Então a gente, eu, eu fiz a limpeza esses tempos atrás. As plantas estão crescendo e a gente vai ver a, a, a colonização do, do sistema por musgos e por algas né, e a influência dessas algas no, no efluente final. Então a alga está ali no, no meio da água, está produzindo oxigênio, tem muito nutriente ainda, está produzindo oxigênio e esse oxigênio está auxiliando no tratamento dessa água. E aí a gente volta para o Brasil que finalmente chegaram os seixos rolados, eu vou mostrando como é que eu estou fazendo o processo de drenagem, as pedras colocadas. Aí, como é, é só pedra com pedra, eu não estou usando bidim, estou guardando para outro uso, e estou usando sombrite para separar uma camada de pedras maiores, que eu quero espaços maiores junto do dreno, né, de espaços menores onde vem a, o, o seixo rolado, vai, vai ser colocado. E essa parte eu não estou limpando os seixos, porque eu quero a terra, a argila e a areia que vem junto com ele, e também uns, uns, uns tocos, né? Sai tudo do, do rio. Então, é uma, é uma pedra suja. Eu quero isso nesse primeiro, porque ali vai ser cama para um monte de micro-organismos, né? inclusive os, os pedaços de pau que estão por ali, eles vão se, se degradando, vão ficando mais porosos, então, abrigo para micro ok. Ali eu quero isso, mas eu, eu vou lavar os seixos e começo a mostrar isso, só de jogar um pouco de água por cima, a, a fica bonito, fica legal o negócio, e daqui pra frente vocês vão ver como é que está ficando legal. Vamos acompanhar. O inverno está chegando e eu tenho reparado algumas coisas. Olha, a água aqui continua escura ainda, ainda não chegaram os seixos rolados. Então os micro-organismos estão com dificuldade de, de trabalhar essa água. <risos> Se bem que para a Xante está tá tudo bem. A gente percebe que é, aconteceu a, a, a floculação e esse escuro está mais no fundo, a matéria orgânica que sedimentou. A gente percebe um pouco de cheiro aqui nesse momento. E eu venho refletindo o que pode ser. E o que me ocorre são duas coisas. Uma delas, eventualmente, os últimos hóspedes, o que é que eles estavam utilizando em termos de produtos químicos, né? Sabões, shampoos, etc. mas acho que não é isso não o cheiro voltou ou essa dificuldade dessa água ficar mais clara de maneira mais rápida com a queda das temperaturas. Então de uns 10 dias para cá, de uma semana para cá, a temperatura já começa a baixar. Não chegamos no inverno ainda, né? mas a temperatura já está já mais baixa, isso diminui o ritmo de, de trabalho das bactérias e dos micro-organismos que vão cuidar dessa água. Então talvez isso explique. Essas plantas que estão aqui, elas ficaram alguns dias fora, enquanto eu estava recapeando o, o sistema, então agora que elas estão retornando para o sistema, né? Então estão um pouco debilitadas. Isso contribui também fui buscar um copinho para a gente experimentar tirar um pouco dessa dessa água Está ah, tá uma água cinza mesmo e esse escuro que a gente percebe é da matéria que sedimentou. Não é que a água esteja preta, né? Mas é da matéria orgânica que sedimentou. Vamos ver quando chegarem as pedrinhas como é que vai, vai ser a resposta do sistema. Depois dessa última manutenção tem acompanhado o sistema e olha que legal, pela primeira vez eu acompanho o crescimento de musgos, aqui no sistema ele está bem aberto né em termos de vegetação, o copo de leite já está voltando outra vez. Esse daqui é um feijão. Ok, mas a, o musgo aqui tá, tá bem legal, um tapetinho verde formando aqui do lado. Olha ele aqui também, no último laguinho. Olha umas bolinhas de ar que a gente percebe. Então isso é trabalho de alga. Oxigenando a água, legal. É só uma qualidade visual boa da água. Aqui, mais um processo do, do trabalho da, das algas, musgo, líquen. Olha que o que parece ser uma alga. Filamentosa. Ah, isso tudo está injetando oxigênio no, no lugar. Uma borboleta. Já está vindo aqui tomar uma aguinha. Oi, fia. Ok, com a nova camada. A gente, não, não tivemos mais infiltração. Esvaziei, porque estava dando um pouco de cheiro, muita matéria orgânica ainda chegando. E aqui no, no laguinho ia dar cheiro mesmo, né? porque o estágio aqui é para ser um brejinho. Então já comecei a arrumar ali na, na parte da, do dreno, colocando um pouco de pedra. Vou colocar por cima agora um bidim e depois do bidim, um pouco de areia talvez porque eu não consegui ainda os seixos rolados são essas pedrinhas aqui ó de rio o pessoal não está conseguindo tirar essas pedras no, no rio então eu vou vendo aqui o, o que, que eu faço enquanto isso vamos acompanhando e aprendendo oh, finalmente chegou o, o seixo rolado que eu estava esperando, a draga já está retirando, então já veio um pouco para cá e eu estou fazendo o preenchimento do laguinho, que agora sim vai virar um, um brejinho Eu não preciso, nesse momento, do bidim. Eu vou usar no lugar o... como é que chama? Esse negócio aí, sombrite. Para que esse sombrite? Eu coloquei ali embaixo, no, no dreno, no outro vídeo está mostrando, pedras maiores, porque eu quero um espaço maior para evitar o, o entupimento do, do dreno. Então pedras maiores lá por baixo, eu vou recobrir agora com, com essa mantinha, o sombrite, né, que ele é mais aberto, e olha, como o tamanho das pedras são maiores do que a abertura, eu vou poder colocar o sombrite por sobre as pedras maiores e aí as pedras menores vêm por cima. Então toda essa parte aqui vai ficar com uma camada de pedra. Depois eu vou ver se eu vou recobrir alguns trechos com bidim para colocar areia e plantar, ou se eu vou plantar assim mesmo. Esses seixos foram tirados do rio Sapucaí. O rio Sapucaí nasce lá em cima, na, no alto da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Então ele passa por Campos do Jordão, recebe um monte de detritos de Campos do Jordão, passa ali pela região de Venceslau Brás, fim Moreira, na parte de baixo, passa por Itajubá. E vem aqui para Piranguinho, onde esse seixo foi retirado. Então, passando pela cidade, vem um monte de coisa junto, que eu vou retirando, né? Pedaço de plástico, argila, e uma argila bonita, depois eu mostro para vocês. E, e recebe também esgotos de, de todo tipo. De tal maneira que essa areia que está junto com, com essa pedra, e depois a gente vai ver que lavando ela vai ficar bonita. Então, essa areia e essa argila que vem junto com essa pedra, ela, vai, ela deve estar carregando também com ela uma infinidade de, de micro-organismos que já estão acostumados a, a, a um certo, uma certa quantidade de detritos que chegam no rio e de poluentes que chegam no rio. Muitas fábricas por aqui, então por mais que trate, sempre é, chega alguma coisa. Então, para gente é interessante ampliar essa, esses micro-organismos que estão presentes aqui que eles devem auxiliar também no processo de tratamento. Bacana? Esse sombrite, eu vou baixar ele daqui a pouco, estou sem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou baixar ele aqui por cima das pedras que já estão embaixo. E depois venho recobrindo com o seixo rolado. Já coloquei as pedras, esvaziei um pouco mais nosso brejinho. Parte das pedras eu já lavei, porque eu não quero muita areia ali naquele pedaço. Na parte intermediária aqui, entre os dois, tem um elevadinho. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Então eu quero que a areia fique depositada ao longo de, de todo o sistema. Então olha, fica uma impressão um pouco ruim, porque a, a, a pedra não está lavada. Mas à medida que a gente vai lavando, olha que belezinha. Olha só, estou só tirando a areia que está na pedra, e olha só como é que vai ficando bonito. Na sequência eu vou esparramar essa pedra e vou dar uma lavada. À medida que for chovendo, ou que o, o sistema for trabalhando, as partículas de areia vão encontrar espaço e vão acabar descer, descendo e ficando no fundo do sistema. Ok, já nos outros a gente já colocou um pouquinho de areia no fundo, então nesse aqui a gente não vai precisar colocar areia porque a areia já vai estar tá descendo. Aqui eu lavei um pouco de, de pedra, Ó, já tem um pouco de areia acumulada aqui. Olha só nesse pedacinho aqui, olha como é que vai ficando bonito, esses outros aqui são uns pedacinhos de, de toco, é tudo que, que vai descendo com as chuvas, vai descendo para o rio, isso daqui é madeira, madeira está legal também para a gente, porque tem uma porosidade grande, então vai acabar auxiliando em, em locais para micro-organismos se alojarem e auxiliar no, no tratamento do efluente. Bacana? Então, mais ou menos, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. E a partir daí, talvez eu coloque bidinho e uma camada de areia. Vamos ver o que eu vou arrumar aqui com isso. Bom, então por hoje é isso. tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos. E aí o pedido é sempre compartilha as informações. Né? Tem muita gente precisando saber como é que, que pode fazer. E tem um passo a passo aqui, a evolução do sistema. Né? Dá para dividir os vídeos, como é que faz? Caça lá. Né? Como é que é a evolução? Caça lá. Como é que é a manutenção? Caça lá, procura lá. Tem, tem todas as informações aí para a gente fazer um sistema de mais simplificado, até mais robusto, a gente encontra no canal. Compartilha com o pessoal. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.